Bora pra análise sem spoilers do filme Shazam, Fúria dos Deuses. E esse é um novo filme aqui de comédia e ação, que vai trazer o Shazam ali pra uma nova aventura. E qual é que é a treta agora, né? Os deuses ali estão de volta pra terra agora, porque tem uma magia antiga que foi roubada deles e eles vão querer essa magia de volta. É, Shazam é aquele tipo de filme que dá pra esperar muito humor, muitas piadas e muita bobajada. É, aquele tipo de filme, assim como o primeiro filme do Shazam, né? que é bem descontraído, filme leve, uma pegada mais de sessão da tarde, assim, que eu acho legal assim, a gente ter esse tipo de filme também, no meio de tantos filmes mais sérios, assim, da DC, mas tendo em vista isso, que é um filme repleto de piadas eu vou dizer pra vocês que algumas funcionam muito bem aqui no filme, e outras não funcionam tanto. E essa é a sensação que eu tenho com o filme todo, assim, tem partes dele que funcionam, outras não, então o filme acaba sendo um pouquinho inconsistente É, as linhas gerais da narrativa são bem interessantes, se a gente considerar realmente que esse é um filme mais galhofa, um filme que vai mais pra zoeira, mas em alguns momentos algumas cenas ficam um pouco forçadas, né é, por exemplo, eu adoro a ideia das três deusas que chegaram na Terra e tocando terror e tudo mais. Eu gosto muito dessa premissa, mas assim, na execução, as personagens acabaram ficando muito sem graça. É, eu não curti muito, por exemplo, a personagem Hesper, né, que quem faz aqui é a Helen Mirren, né, que em alguns momentos parece que ela tá sem graça, uma atuação mais morna. A própria atriz já comentou em alguns momentos que não tem tanto apego, assim, por filmes de super-heróis e ela mesmo disse que não entendeu muito o roteiro aqui desse filme. Talvez isso tenha se refletido, por exemplo, nessa personagem, né? É, por exemplo, ela eu achei muito morna. Já a Liu, eu achei o contrário, achei extremamente exagerado e na minha opinião ficou muito forçado. Bom, já a Rachel Zegler, né, que faz a ampia, ela também ficou um pouco artificial. No geral, isso até combina um pouco com o estilo do filme, né? Mas quando ela tá ali em cenas com o personagem Freddy, a química dos dois personagens já funciona um pouco melhor e eu acho que aí o desenrolar da personagem já fica mais legal também. É, por exemplo, como eu comentei, toda aventura em e a gente fica envolvido em assistir Mas eu acho que, assim, o desenvolvimento dos personagens Dessas três, principalmente individualmente Acaba frustrando um pouco É, e vamos combinar, né? Mesmo sendo um filme com uma pegada mais de comédia Os vilões aqui talvez não sejam tão fortes né? É, e o Shazam é aquela coisa, é o mesmo do outro filme Assim, Zachary Levi, ele tá muito confortável aqui no papel Então, assim, é muito avacalhado, tem muita piada E a gente ri bastante com ele É, realmente a maior parte das piadas aqui com o personagem mesmo, o Shazam, funciona né? Agora um aspecto que eu achei um pouco inconsistente Era um problema que a gente não tinha no primeiro filme É que quando aparece aqui o Shazam Ele é aquele personagem bobalhão, extremamente imaturo É um crianção, né? E aí quando a gente tem as cenas dele como Billy Batson O Billy Batson, né? o Billy Batson ele já tá quase com 18 anos Então ele já tá um pouco mais adulto, já tá um pouco mais sério Então parece que não é mais a mesma pessoa, né? Parece que quando ele tá como super-herói Shazam Ele realmente tá mais bobalhão, né? Exato, quando aparece o Shazam adulto ele, as cenas são bem mais Bobas e mais não-sens. Agora, um acerto aqui do roteiro é fazer esse foco maior aqui na família. A família dele participa bastante aqui da história, então torna um filme mais leve, um filme mais divertido e gostoso de assistir, porque esse núcleo todo funciona bem. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, tem TikTok. A gente faz muito vídeo curtinho ali, conteúdo bem rápido ali para essas redes. A gente tem Discord para conversar com a galera. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. Quero convidar vocês também para serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o David Sandberg, que também dirigiu o Chazé, o primeiro filme, e o Annabelle 2. Aliás, falando em primeiro filme, né? Esse filme aqui eu achei ele mais leve, mais descompromissado, mais bobinho do que o primeiro filme, né? O primeiro filme, ele era uma história de origem, então ele tinha um lado um pouco mais sério, né? Esse filme aqui ele não se leva a sério em momento nenhum. Talvez tenha gente que vá gostar mais mais desse aspecto aqui, mas eu achei o filme um pouco mais leve do que o primeiro filme mesmo. É, em termos técnicos a gente tem algumas falhas aqui no filme, a gente pode começar ali pelo CGI, que se for parar pra pensar, tem algumas cenas que são bem feitas, mas tem outras que estão bem artificiais, tem horas que o Shazam tá voando assim, que ele tá extremamente rígido assim, sem movimentação, assim como a personagem Calypso, que ela tá em cima de um animal o animal tá se revirando inteiro e ela continua durinha sentada, então dá pra ver bem que é um chroma key. Essas pequenas coisinhas talvez tirem um pouco da qualidade do filme, mas a gente acaba passando um pouco aquele pano, né? Porque como é um filme mais galhofa, parece que é tudo parte do mesmo universo, do mesmo contexto, né? E assim, se tu curte um filme mais despretensioso, cheio de brincadeiras, piadinhas, um filme numa pegada mais sessão da tarde, provavelmente tu vai gostar desse filme. É bem um filme sessão da tarde mesmo, mas no bom sentido, né? E lembrando que esse filme tem classificação indicativa de 12 anos, né? E lembrando que a Warner Pictures tá distribuindo esse filme aqui no Brasil e ele estreia dia 16 de março nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do